Bande Guru Padodondom Bhakta Bindo Sri Chaitana Prabhu Bande Sahoditam Sri Nandanandanang Nandana Bande Nandana Nandana Radhika Charuna Dayam Gopijano Samayukhtam Binda Banamano Haram Patitanam pavanebha-vaishna-vibhyo-namo-namaha lang haita giriam yatke pata Yatke-pata-mahang-vande-param-anandam-advam Vindavai-tul-sidevvai-pivyavai-kese-vasracham devi satva namo Narayana namaskrita narancaiva naratama devinsvara swatim vyesam dhato Sankirtane kisna kathopadeshi gauriya patrasya prakasa necha, sadanurakta guru bhaktijukto Yukto bhakti-pramadakshya jagodvarana. Deiyam sadha padibabagnam abish to do saranyam. Vetati hum bonotava levava Bande maha purusote charuna revindam. Yat pa the palavanokachanda manichataya. Bispuriji poro na no raigro sasai giro saarmon thi saara adhikaamika daam kam krus shri kishna bindu shri kishna chaitanya prabhu ne taanandu shyaad dayita gadaa bindu Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Ajan lambito bujau kanaka budato sankirtanai kavitaro kamala Visham Baru Dijavaru Juga Dharma Palau Bande Jagat Priyakaru Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Ram, Hare Namamigangi tabapa dupankajam Sura surair bandito di barupam Muktin sinitam Bhavan rupe naranam Ganga taranga kalapam gauri nirantara vivu sitva Narayana-priyamanam-gumada-paharam varana sipurapati bhaja Vagi shanatham Vagisajusha-vadhani-lakshmir-jasraca-bhakshasi Pam Nishinga Mahamahiji Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Shangsa sindhu uttarane hidayam jadi sad Shankirtana mritara se ramate mano se premaam budhu Biharane jodi viti Chaitanya charane -char kuru tanuragam Chaitanya charane kuru tanuragam Sangsāhar sindu uttarani hida yam jadi sad Shankirtana mritara seeramate manosched premaam budhu viharani jodi chaitan chand charani kurutanuragam chaitan chand charani kurutanuragam Gordia gosti pati. Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru disse Eu vou aceitar os pés de lótus de um tal guru que me dê 100% benefício espiritual que me dê realização plena, absoluta só vou, me aceita, aceita, só vou me render aos pés de Loto de um Vaishnava que me dê uh, conhecimento e realização plena. Nós temos que aceitar um guru, um mestre, que nos ensine sânscrito, matemática, gramática, qualquer coisa. Mas esses gurus que nos ensinam esses argumentos materiais não podem nos uh, salvar do mundo material. Eles não podem nos um, resgatar do mundo material. Você tem que aceitar um tal Guru que esteja 24 horas por dia ocupado no Haribarjuna, que esteja 24 horas por dia ocupado na adoração de shri Krishna. Somente este Guru pode lhe liberar. Você já ouviu o nome de Vidya Sagara? Ele era considerado um oceano de conhecimento. Vidya Sagar. Vidya significa conhecimento, Sagar oceano. Krishna Chandra Vidya Sagar era o nome do professor de Shila Bhaktivinoda Thakur quando ele era criança. Mesmo ele sendo chamado de oceano de conhecimento, ele não, era, ele não era capaz de atravessar o mundo material, de atravessar as ilusões da matéria. Ele era considerado um oceano da educação material. Mas ele não podia atravessar o mundo material, as ilusões materiais. Para tanto, ele precisaria aceitar um Vaishnava puro, um Guru transcendental. Portanto, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakrabada vai dizer, nós podemos ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e para outros países para receber educação especial. Nós vamos gastar muito dinheiro Nós vamos gastar muito dinheiro Para que ganhemos nossa vida Com paz e com bastante dinheiro É por isso que as pessoas vão estudar Mas as grandes companhias Elas ficam observando quando a lista dos estudantes vem, é publicada. Qual é a posição, qual é o ranking desses alunos, quem foi o melhor de todos, eles vão oferecer diferentes tipos de uh, confortos ou propostas de salários. Se você vier trabalhar aqui na Índia, você pode receber um apartamento, isso, aquilo. Antes de vir à Índia, se você vier aqui trabalhar conosco, nós vamos dar isso, isso, isso, isso. Então, essa educação técnica, alguém vai se tornar um engenheiro, cada um com o seu, seus estudos. Mas Prabhupada Bhakti dizia: suponha que eles venham da Inglaterra e tenham um, um ótimo currículo. Um, um diploma fantástico, e diferentes companhias oferecem, ofereçam uh, posições lucrativas. Mas se eles tiverem uma paralisia, a companhia vai continuar dando dinheiro para eles? Não. Propada a pergunta, vamos supor que eles recebam, sejam contratados com muito dinheiro, com um salário fantástico, mas se a companhia ficar sabendo que, ele, que aquela pessoa teve um derrame cerebral, ah, o que a companhia faz? Eles não oferecem o mesmo salário para tal pessoa. Dessa maneira, a propada Baxi nos ensina que todos os diferentes tipos de educação é tudo instável. Algo que pode nos dar vantagem aqui, pode parar de nos dar vantagem amanhã. Porque quanto mais você receber educação material, mais dinheiro, mais posição você tiver mais, você vai ignorar o Sado, o Guru e os Vaishnavas. Geralmente, as pessoas muito ricas, muito cultas, elas têm um falso ego, elas querem ignorar o Sábio. Eles não ligam. E dessa maneira, agindo dessa maneira, a pessoa fecha a porta da misericórdia, através da qual você poderia receber misericórdia, mas não recebe. Dessa maneira. Prabhupada vai dizer: Nós não devemos nos esforçar para receber esse tipo de educação. Nós temos que entender como nós vamos receber a misericórdia do Guru dos Vaishnavas, do Senhor Supremo. Isso sim é o ponto central. Prabhupada Bhaktivedanta vai dar um exemplo. Muitos discípulos de Prabhupada Bhaktivedanta o abandonaram. E Prabhupada se lamentava e dizia: Eles ouvem muito Harikata. Eles ouvem muitos kirtanas, muito harikatha, mas mesmo assim eles se sentem atraídos por mais e se vão. Muito bem. Nós vamos falar do Vrajamandala Brajiamanda, Parikrama. Mas a alma condicionada também faz o parikrama do samsara, ela também atravessa diferentes mundos de acordo com seu karma e com seus diferentes corpos, em diferentes espécies. Muito bem. No curso de atravessar esses 14 sistemas planetários, onde você pode ir? Você tem algum endereço? Você sabe onde você vai depois que você vai abandonar o corpo? Tudo depende do nosso bájima, da nossa atividade espiritual, da nossa adoração a Krishna. Ao viajar por esses 14 mundos, se alguém tiver muita sorte, tal pessoa pode encontrar um sado verdadeiro. E aí, a questão de receber misericórdia se põe. Pois o Guru pode nos dar Bhakti Latabij, a semente da árvore da devoção. Se nós encontramos um sado, você tem que entender que isso aconteceu pelo arranjo do Senhor Supremo, não pelo teu esforço pessoal. Então está escrito no Shastra. De acordo com o teu Sukriti de acordo com o teu karma piedoso. Existem dois tipos de sukriti. Um leva você às opulências. Você vai, através desse tipo de sukriti, desenvolver um desejo de desfrute, de viver karmas positivos. Você vai receber felicidade, dinheiro, beleza, tudo isso. Esse tipo de Sukriti pode lhe dar o que quer que você queira, do ponto de vista material. <risos> e dessa maneira você pode cair. Então existem dois tipos de Sukriti. Um é o Bhavan mukti Sukriti. Você pode ver que um está fazendo Guru aparentemente. Aí eles recebem um monte de dinheiro, um monte de posição. Isso é uma vingança de Maya. É uma é maia, quando um discípulo aparentemente está servindo o guru, mas ciência de dinheiro de posição pública, e as pessoas se confundem, olha, ele serviu o guru, ele serviu os Vaishnavas, ele é um puro, mas qual é o resultado? Se você fez realmente guru seva, existe algum sintoma, não? Você não pode me enganar, existem muitos sintomas. Pela ajuda do qual, dos quais nós podemos identificar quem fez Guru Seva. Alguém, Mahaprabhu, diz isso no Chaitanya Charita hum. que quer dizer aqueles que estão ocupados no Harikata e no Kirtana, concentrados nos pés de lótus do Senhor, eles podem enxergar os sintomas, com a ajuda dos quais ele pode entender se tal pessoa desenvolveu condições de fazer Bhakti, condições de realmente servir o Guru, de receber misericórdia. O Sr. Se Krishna vai dizer a mesma coisa. Como eu posso saber, Perguntar, Arjuna, qual é o documento que prova que alguém seja um devoto puro? Krishna responde, sim, existe um sintoma, existe uma prova, você não conhece? Krishna diz, você pode consultar o Shastra, você pode se aproximar de um Sado puro, o que fazer, o que não fazer, como realizar, quais são os sintomas do Devoto Puro. Este é o sintoma. O Mahaprabhu vai dizer: não é porque alguém fez Guru Seva, se apresentou ali diante do Guru, fez isso e aquilo, isso não significa que tal pessoa tenha feito Guru Seva. Pode ser que alguém tenha feito isso para receber uma posição. Ah, eu quero me sentar um dia na cadeira do Guru, e vocês vão ter que me dar honra, vocês vão ter que me aplaudir. Isso é uma trapaça de maia. das Goswami, uma vez, falou sobre isso. Se você quer se sentar na cadeira do Guru, você nunca vai obter sucesso, mesmo que você sirva toda a vida. Sim, o Guru Seva é necessário, mas nós não podemos fazê-lo com a trapaça no coração. Muito bem, existem 8 milhões e 400 mil espécies. Darwin conseguiu contar 8 milhões, mas não 8 milhões e 400 mil. Ele levou a vida inteira para, para, te, para, para catalogar 8 milhões de espécies. Mas no Shastra já estava escrito: são 84 lakas, 8 milhões e 400 mil. Então existem dois tipos de Sukriti, nós estávamos dizendo. Um é Bhavan Mukti Sukriti, com a ajuda do qual você é levado a. Opulências, a ter opulências. O que quer é que você queira, você pode receber como resultado desse Sukriti, mas isso não é Bhakti. Mas o outro Sukriti chama-se Bhakti unmuki Sukriti. Esse Sukriti nos ajuda, esse karma piedoso nos ajuda a alcançar Bhakti. Bhakti Mukti. Esse Sukriti pode te guiar para que você encontre um sadha. Então, está escrito nos Vedas, nos manuscritos. Está no Shastra. Que é aqueles que conseguem receber satsanga, ah, satsanga é algo muito raro. Não é alguém que. Ninguém pode comprar satsanga. E tem pessoas que se encontram com o um Vaishnava puro, mas eles não entendem e deixam e vão embora. Como no caso de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta nos disse que um jovem homem na casa dos 18, 20 anos. Às vezes, poderia parecer que ele fosse de uma boa família. De uma família não, elevadíssima, mas um cavalheiro, um rapaz de boa família. Ele ia e voltava, às vezes ele ia para Chaitanya Mat, tomava prateada, ficava lá um pouco e depois ia embora. E às vezes ele voltava e depois voltava para casa ia embora. Para o Padre Bhaksidanta falar pessoalmente sobre essa personalidade, esse jovem, esse jovem moço ia e vinha e não conversava com ninguém. Se alguém vem, a gente não vai mandar a pessoa embora, talvez ele possa ficar mais tempo, conversar com alguém. Talvez ele faça a vida espiritual, então o Prabhupada não dizia nada. Ele vinha quando queria, quando ele sentir a necessidade de fazer uma pergunta, ele vai fazer. Mas qual é o ponto vital? Se uma Jivatman não pergunta nada diante do sado, enquanto a alma não tem perguntas internas. Então, até esse ponto, não existe segurança. Quando a pessoa se auto-questiona, é, esse é o sinal verde. Nós podemos entender que tal homem tem, ele está buscando, pelo menos ele está buscando algo, ele está se questionando para alcançar a verdade absoluta. Mas se não há um questionamento, a pessoa vem e vai isso não determina nenhuma, nenhum tipo de conexão, não tem segurança nenhuma que tal pessoa fique e aprenda. Às vezes essa pessoa vinha um, dois dias, depois ia embora, mas ninguém poderia dizer que ele está 100% renunciado. Pode ter um pedaço, um, uma porcentagem pequena, ele vinha, ia e vinha. Nós não estamos interessados em quem quer renunciar e quem quer desfrutar. Estamos interessados então, em quem quer fazer basta. Então, externamente, você pode ver que alguém está mal vestido, todo sujo. Alguém poderia dizer que há diferentes graus de renúncia: existem renúncias mais é, menores e maiores para vai ver o que, esta, o que as pessoas estavam fazendo. Ele ia ver o que as pessoas estavam plantando. Ele ia para os campos, de um lado para o outro, e conversava com as pessoas que plantavam. E como um, um rapaz viu para indo conversar com pessoas no campo, na, na horta, ele pensou, olha, aqui homem materialista, ele está querendo saber quantos santos de arroz vai vir para o templo. Então, ele largou para o Prabhupada Bhakti Para o Bhakti Siddhanta ele vai dizer, ok, ele me deixou, talvez eu não seja elevado, eu não sou um devoto. Mas depois de me deixar, ele foi até os sarragias e caiu, precipitou. E a vida inteira ele jogou fora, atrás de falsos Vaishnavas. E esse é o caso no presente. As pessoas vêm... Quando eles ouvem a verdade ele absoluta, já, ele já se associou com algum falso sado. Supondo um que você tenha se associado com um falso isso sado. Isso cria um efeito. Se você se associa comigo e eu falo a verdade absoluta e você está com é, memórias e conexões de falsa não, filosofia, você não fica. Portanto, temos que entender que não existe uma garantia para quem vai fazer Bhakti e quem não vai. Então, ao viajar por mundos infinitos, por, por esses 14 níveis planetários, nós devemos saber que não há uma segurança. Quando eu sentir que existe algo especial, eu tenho que parar de rodar dentro desse, nascimento, desse ciclo de nascimentos e mortes. Nós temos que buscar parar com isso. Muito bem, se você conseguir atravessar o mundo material, as ilusões materiais. Se você quiser nadar no oceano de prema no oceano de néctar, então você tem que concentrar a sua mente nos pés de Lotos Chaitanya Chandra, Chandra Você vai ter que eh, se sintonizar com o avatar adorado Sri Chaitanya Mahaprabhu. Amar os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar esta grande bênção. Muitas pessoas dizem, eu fiz Guru Seva, fiz Mandir Seva, servir no templo, mas de acordo com os sintomas de como a pessoa se move, fala, age, nós podemos entender se ela fez isso por si mesma ou se realmente ela conseguiu servir o Guru com sinceridade. Uma vez, nós estávamos o contando, Varga, Maharaj disse isso no, no Harikata em Bengali. Ele disse que uma vez o nosso Guru Varga foi fazer um programa, uma função espiritual. Talvez na Chaitanya Gaudiamat. Provavelmente na época de Param -Guru Deva Bhakti Deita Madhava Goswami Maharaj. Então muitos devotos estavam dando Harikata, muitas personalidades do Guru Varga estavam dando Harikata. E um dia um jovem Sanyasi. Alguém dá a oportunidade para ele de falar Harikata. Você, que fale. Ele se levanta e fala. Ele fala coisas muito, muito bonitas. Ele discute a filosofia de uma maneira muito uh, perfeita. Então, depois de dar Harikata então, a, vejam que jovem sannyasi falando um Harikata tão bonito, deve ser um ótimo devoto. Então, quando um dos gurus falou isso, a, admirou o Harikata desse jovem sannyasi. Chila Yayavara Goswami Maharaj disse, meu irmão, tão rapidamente não, não elogie esse rapaz, espere. Nós temos que esperar muitos anos. Não aplauda um Vaisnava, um jovem Vaishnava. A vida devocional é, é dura. Espere. E muito bem, dito e feito, depois que Shila Yayavara Goswami avisou, esse sannyasi se... logo depois, na sequência, acabou caindo do processo. Por quê? Porque as pessoas não têm nem concepções básicas, elas não sabem o que é o ABC da vida espiritual. Elas querem fazer a vida espiritual do jeito delas. Eu posso latir como um cão. Eu tenho que seguir a ordem de Prabhupada. Às vezes dá vontade de largar tudo, não é? Mas nós temos que nos focalizar no serviço dos grandes Vaishnavas. Se você quiser me testar, por exemplo, você pode me trancar seis meses aqui. Eu vou continuar fazendo o meu seva, a Prabhupada Bhaksidanta, eu não preciso sair. Ah, se tiver um pouco de comida e um banheiro, eu continuo fazendo o meu seva. O que, que eu preciso ver? Onde eu preciso ir? Nós temos que simplesmente carregar a ordem de Prabhupada essa é a coisa principal. Ninguém pode violar a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta. O Prabhupada Bhaktivedanta era tão inteligente para detectar quem eram os discípulos sinceros, quem eram os sados. O Prabhupada olhava para você e lhe dizia, ele lia o que estava no seu coração. Ele era muito inteligente. Se ele olhar para você, ele pode entender. Mas esse tipo de capacidade de leitura não é todo mundo que tem. De acordo, Prabhupada se identificava, né? identificava as pessoas, só de olhá-las, muito bem. Dessa maneira, não elogie alguém tão facilmente, observe e espere. Você deve se lembrar, essa é uma vida de devocional. Até alguém pode subir lá em cima e cair depois. Não tem, não tem segurança. Alguém pode ir lá em cima e depois cair. A alma condicionada se reserva o direito de desfazer, de cair do processo. <risos> Narottama Das Dhakur chora e diz: Meu guru me jogou neste universo material, neste oceano material. Ele chora assim, de humildade, porque seu guru diz: Você pode ir embora. As pessoas pensam que Narottama foi mandado embora pelo Guru, mas não, é um passatempo. Se ele não fosse até aquele lugar, quem iria pregar? Narottama Thakur prega de maneira massiva alguns devotos, está nomeando -os, os devotos que pregaram de maneira é, extraordinária, maciça. Isso é um passatempo então que o Guru mandou ele embora. E ele chora porque ele é humilde. E diz, ó, oh, meu Guru me mandou embora. Você queria me mostrar alguma misericórdia? Mas pela força dessa tua misericórdia, eu fui iniciado por você, Shiksha, Diksha, tudo. Mas finalmente você me jogou dentro do oceano material. Vá! Quando de novo você vai me mostrar a sua misericórdia sem causa? Chora Narutama Dastakur falando do seu guru. Você não sabe esse verso em Bengali? É um verso lindo. Se você aprender Bengali, você vai se apaixonar por esse tesouro. Narutama Dastakur chora e chora e diz. <risos> Se meu Guru Pada Padma me puniu por sua misericórdia, mas e se de novo ele me puxar pelo cabelo e me levar até Vrindavan, finalmente eu vou pensar que a minha vida tem sentido. Caso contrário, eu vou perder tudo. Se você me puxar na direção de Vrindavan, então eu vou ficar contente. O caso contrário, eu vou me perder nesse universo material. Ele chora com toda a sua humildade. Você pensa, por que ele fala dessa maneira? Você pensa que ele realmente se perdeu? Quando Nityananda, quando Nityananda vai me dar misericórdia, oh, quando eu vou sentir que todas as coisas materiais não têm sentido? Quando? Quando meus desejos materiais vão irão embora para sempre? Assim ora Narottana das Thakur. Quando minha mente, quando eu vou ter sucesso e vou conseguir eliminar todas as coisas materiais da minha mente, e minha, meu foco, minha consciência vai se tornar exclusivamente espiritual. Oh Maharaj, você se iniciou em Vrindavana e você está perguntando quando que você vai ver Vrindavana? Narutama Das Thakur viveu em Vrindavana. Por que ele está falando assim? Ele aprendeu de Diva Goswami Pad, e Agora ele está dizendo... Ele já tomou a iniciação de Lokanatha Das Goswami. Então como ele fala dessa maneira? Quando ele vai para Vrindavana? Quando ele será iniciado? Se ele já tomou a iniciação? Ele diz, quando eu vou ver Vrindavana? O que significa que ele fale assim então? Ele está dizendo que com os olhos materiais nós não podemos ver Vrindavana. Você pode fazer parikrama. Você pode até receber algum resultado do parikrama. Mas a visão transcendental e pura você não consegue alcançar. Você pode ver alguma coisa que se parece com Vrindavana, que a Vrindavana é material, mas a Vrindavana é transcendental, para enxergá-la, nós precisamos estar no nível transcendental de consciência. Então nós vemos. Vamos voltar aos tópicos do parikrama de Vrindavana. Vocês devem se habituar a fazer parikrama mental. O dia que você obtiver sucesso em fazer, um parikrama mental. Se você não consegue se concentrar, todos os dias você deveria fazer parikrama. Todas as deidades, você deveria fazer um parikrama mental. Quando você conseguir fazer isso, você vai estar andando na direção certa. Se você não conseguir se reconcentrar, então você não tem estabilidade mental. Então pratique. Você deveria praticar ao fazer os santos nomes. Você poderia ir para Jagadish Mandir, para Chaitanya Amatha. Não precisa fazer um parikrama gigantesco, mas você pode fazer um parikrama aqui. Tente ir até os locais sagrados, os locais de Samadhi com a sua mente. Se você conseguir fazer isso, ah, eu quero fazer mais disso todos os dias. Quando você começar, você pode achar difícil, mas aos poucos você vai receber algum poder ao fazer isso e você vai se acostumar. Existem que, enquanto cantam os santos nomes, eles caminham por Mayapura em suas mentes. Não uma vez, de vez em quando, eles fazem isso diariamente. Eles fazem o archanan de todas as vigrahas do Guru. Esse é um segredo da vida espiritual. Então, ontem, nós tentamos completar o, Govardhan, o parikrama de govardhana. Govardhan é o Senhor Supremo. Como eu posso então, fazer seu parikrama? Como eu posso andar ao redor do Senhor Supremo? Hum, nós precisamos ir até o Suryakunda. A partir. Seguindo o caminho que nós estávamos fazendo nestas aulas da tarde até ontem, agora é a hora de ir visitar o Suryakunda o lago do decemidade do sol. Então. Nós passamos pelo Urdhavacunda. Então, quando nós vamos entrar no Urdhavacunda, nós vamos encontrar o Malaharikunda. É um grande lago. Lá, existem lugares ali onde Krishna quis cultivar pérolas para fazer um colar. É por isso que se chama Mala Harikunda. Mala é colar. Hari, Krishna, uma vez, Krishna disse para Yashoda, Mãe, eu preciso de umas pérolas, mas pérolas são muito caras. Uma pérola igual àquelas que Krishna queria, eles não era muito cara. Mas Vrishavana maharaj o pai de Radharani, doa essas pérolas, Ananda Baba. E Gopal queria aquelas pérolas para ele. Ela falou, o que você vai fazer com isso? Isso é muito caro. Eu quero cultivar pérolas. Hã? Como assim? Eu vou cultivar, eu vou fazer uma plantação de pérolas. Então toma, cultive. Ele pega umas pérolas. É uma história longa, mas esse passatempo. Muito bem. E Gopala, Krishna vem até o Radha Kunda. Aí eles, eles dizem, aqui é um campo para cultivar. Eles colocam as pérolas ali e põem água. E as pérolas crescem. E fala, mas como assim? Está crescendo a árvore de pérola? Então, vamos pedir algumas pérolas para Gopala Krishna. Eles vão, Lalita Saki. Ela, Lalita Sakhi vai servir de mensageira, ela vai propor. Olha Krishna, se você der algumas pérolas para nós, a gente pode dar algum um dinheiro para você. Krishna fala, essas pérolas não são para vender. Quando eu pedi não sei o que para vocês, vocês não me deram, então eu não vou dar nada agora. E a fala, eu também sei plantar a pérola. A responde. E Krishna fala, tá bom, como você quiser. Assim eles brincam. Esse lugar é muito importante, é chamado de Malaharikunda. E depois você pode entrar no Radhakunda. E você pode prestar reverências para Radharani, a deidade de Radharani ali é estabelecida por Prabhupada, no Radha Kunja Bihari. E depois você vai circunambular, circumambular e ir ao mesmo lugar no qual você começou o parikrama de Giriraj. Então, o parikrama de Giriraj, de Govardhana, precisa terminar no mesmo lugar onde você começou. Se você fizer um metro a menos do parikrama, você não terminou o parikrama. A gente fala, só um metro. Não, mas essa pessoa é maluca. Se ele não completar, ele não fechou o parikrama. Se eu deixar um metro sem fazer, então o parikrama não está completo. Mas os tolos não sabem disso. Você tem que ir para o mesmo lugar onde você foi ontem, onde você começou. Prestar reverências no mesmo lugar. E você vai poder repousar, se você quiser dormir ali. Você fez 24 quilômetros de parikrama. Isso vai levar umas 10 horas. Talvez. Se você vai fazer ou não, eu não sei. Nós estamos fazendo esse parikrama. horas, Se você for andando devagar, é, esse paríquia você consegue fazer em três, quatro horas. Mas você para, você vai comer água, você não aguenta, oh, meu Deus, está muito calor, deixa eu esperar um pouco. E aí você perde tempo, mas eu, a gente não perde tempo. Começa e termina estou acostumado, nós estamos acostumados. Até agora, pela misericórdia de Krishna, eu nunca fiz meio parikrama de Govardhana, eu sempre terminei de chamar Sempre eu faço o parikrama inteiro. É o desejo do Senhor Supremo, pela misericórdia dele nós fazemos isso. Dessa maneira, nós temos que fazer parikrama e ali podemos repousar pela misericórdia de Nara de noite e arranjar alguma prachada enquanto vocês querem comprar tudo no, no, no mercado. Compra isso, compra aquilo. Tudo está faltando? Por que você compra tanto? Se você não tiver minerais, você não tem nada. Então, é importante? tomar Se minhas, tão cedo de manhã, lugares, eu acho que você percebe? No Radha Kunda, Kudjabihari Nath, é, geralmente eu fico ali. Onde Bhakti Nathakura e Prabhupada faziam um lá de lá. De lá, existe um caminho there, por trás. E através do campo você vai, você vai pelo campo, But é uma distância longa, way, right here, mas se você I for mean, pela direita, de, I mean, carro, de carro, então você tem que ir por a, pela way, direita. O que significa? Você atravessa road, o Govardhan Chorai você chega Chatevon. no caminho de Chata. Like. Eu fico falando para vocês, vocês this não sabem road, de nada desses lugares. Existe of, uma rua, I mean, que, uma they estrada they're que they're de Govardhana vai para cima. Depois ela bifurca. E uma rua vai para Varsana e a outra vai para. reto vai para Chata. É um lugar chamado Chata. Se você for lá, você encontra o Pali Gaon, Uma Saki, uma expansão de Radharani, chama-se Pali. É a vila onde ela se manifesta. E pela direita você vai para Chotavana, onde tem o Suryakunda. Se você for de carro, você vai por ali. Se você for a pé, você pode atravessar o campo. Ali, se você for pelo campo, tem que tomar cuidado, que pode ter cobra. Mas você vai ter que arriscar, porque o senhor está. O senhor existe e ele nos protege, se nós somos sinceros. Então, eu sempre vou por essa, por essa estrada. Eu vou, se vier alguma cobra, é ok. E lá você tem que andar uns 7, 8 quilômetros. você vai até Chitavana, onde Surya Narayana Bhagavan está lá. O lago de Surya está lá. Na verdade, esse lago estava embaixo da água, embaixo da terra. Embaixo desse Kunda, lá existia uma deidade de Surya Narayana Bhagavan. Então, Surya é o semideus do sol. Narayan é Vishnu Narayan, é a expansão de Krishna. Nós sabemos que nessa fase do cosmos onde nós estamos, nessa era que nós estamos, é Narayan quem faz o papel do Senhor Surya. Então é por isso que ali foi encontrada uma deidade de Surya Narayan Bhagavad. Então essa deidade acabou de parar embaixo da água. Então o senhor muito puro, assim um recebeu o senhor supremo no sonho. Ele disse: "Olha, a minha deidade idade está aqui embaixo da água. Você por favor me tire daqui e me faça um templo." Esse templo foi todo dilapidado, foi todo quebrado. Maharaj disse que foi já nesse templo quebrado. E ele, o próprio Shambhala escreveu uma uma carta. De mobilização para arrecadar, coletar dinheiro para reformar o templo. E um senhor leu essa carta e reformou o templo. Muito bem. Então, o Surya Kunda ele é um ponto vital. Porque ali acontece um passatempo muito importante. Radharani e todas as Vrajagopis estão coletando flores e frutas. Isto e é aquilo, em diferentes lugares, eles vão adorar o Sr. Surya. Por quê? Porque a sogra de Radharani é muito complicada. Ela não deixa Iradharani ir para lugar nenhum. Ela fala, onde vocês vão? Se Radharani falar, eu estou indo lá, ela diz, não deixa. Ela sempre suspeita de Radharani. Jotila da sogra nos passatempos de Radharani no mundo material. Ela suspeita que a esposa do filho dela ela esteja apaixonada por Krishna. Ela sempre suspeita disso. Então ela está sempre checando. Na verdade, parênteses, o esposo de Radharani é uma expansão de Krishna. Radharani não pode ter nenhum marido, na verdade. Radharani não pode ter um marido externamente. Poderia parecer, era é um anjo de Yoga Maya, que era tem esse casado. Mas não existe esse Ayangosha em Golokavindavan. Esse, esse esposo de Dharani, ele não existe. Isso é algo que é. Ele é como um personagem em off, em uma peça de teatro. Ele não existe, ele é só nomeado. Então, como alguém que vai fazer uma aventura na África. você for para Haridwar, para esses lugares, as pessoas pegam um barco e fazem um rafting dentro do barco, desfrutando no barco. Esse é um desejo de desfrute. Eles se arriscam no barco, na floresta. As pessoas gostam de fazer essas aventuras de que arriscam a vida. Pular de lugares altos, etc. Não existe uma região de aranha o único esposo eterno de Aradharana Krishna. Mas é como uma encenação, é um passatempo teatral. Yogamaya arranja para que fique mais divertida, mais impressionante. Então, quanto mais você tem uma aventura, quanto mais você tem obstáculos, quanto mais a aventura é perigosa, mais você gosta. É uma questão de estrutura narrativa. Uma vez um arqueólogo da Inglaterra, ele foi até o Brasil, até a floresta amazônica, para procurar um lugar que era feito de ouro. Ele foi buscar o Eldorado. E ele abandonou o corpo. A vida inteira ele ficou ali procurando. Se você procurar viajar pela amaz floresta amazônica, como é que você vai aprender tudo lá? É uma floresta imensa. Isso é uma aventura, milhares de pessoas vão lá, eles vivem assim, buscando aventuras. Então, se existe algum obstáculo, como um rio que vem dos Himalaias, se tem uma, uma grande rocha, a, a, a, a água bate na rocha e pula, vocês já viram? Eu já fui muitas vezes nos Himalaias e vi isso. O rio está descendo com toda a força, ele bate na rocha e espirra alto. Faz uma onda gigante para atravessar a pedra. Quanto mais você encontra problemas, mais você se sente estimulado. Esse é algo que está contido no Krishna Bhajana. Adorar Krishna é algo cheio de problemas. Primeiro você tem que entender, Krishna Bhajana é cheio de obstáculos. Tem incontáveis obstáculos. Krishna cria milhões de testes. Muito bem, se vai dizer para a sogra, eu estou indo lá encontrar Krishna, ela vai dizer, não, você não pode ir. Então faz um plano. Porque a sogra dela, na verdade ela é tola, ela sempre gosta de dinheiro, ela é muito atraída por opulências. Ela falou, olha, você disse para eu adorar o senhor Surya, porque se eu adorar Surya, se eu adorar o deus do sol, nós conseguimos dinheiro, não é? Posição. Então, você quer adorar o sol? Ah, sim, então vá, pode ir. Se for para adorar o sol, você pode ir. Você pode ir sim, porque se ela adorar o sol, ela pensa, Jyotila, se a mulher, se a esposa dele adora o sol, meu filho vai ficar rico. Radharani trapaceia Jyotila. Esse é o segredo de Raganuga de Rupanuga Bhajana. É um segredo. Então, você tem que trapacear os trapaceiros. E encontrar tempo para fazer Haribhajana. Todos os materialistas, seus familiares, vão ficar te perturbando. Você tem que arranjar um jeito para você conseguir fazer Krishna Bhājana. Eles ficam felizes se você os trapaceia. Eles acham que você também é um materialista. Ah, A nos ensina. Aqueles que fazem Krishna Bhajana são tão inteligentes que você não pode imaginar. Eles podem trapacear você para poder fazer Krishna Bhajana, Bhajana, para adorar Krishna. Se você trapacear um trapaceiro, não tem problema. Um trapaceiro pode ser trapaceado por alguém. Ele é um trapaceiro? É, os trapaceiros não entendem honestidade. Então, nós devemos trapaceá-los. O que, é que nós vamos fazer? Então, ela toma essa permissão para poder ir adorar Krishna. Então, ela leva todos esses ingredientes para adorar o Senhor Surya. E ela vai até o Suryakunda. Em Bengali a pronúncia é Kund, Em sânscrito é Surya. Então eles prestam reverências à, à deidade de Surya Bhagavan. Nós, nós precisamos de um Pujari para adorar o Sr. Surya, não? Né? Então nós procuram um Pujari. O passatempo é bem longo. Então, finalmente, Madhumangala, um Gopa, vai dizer: Surya Bhagavan está aí. Quem pode adorá-lo? E Madhumangala vai dizer: Ah, eu vou procurar um Pujari. Nesse meio tempo, Jyotila também vai lá para adorar. Jotila fala: Não tem Pujari para adorar? Não tem adorador aqui? Como que minha filha vai adorar, como que Iradharani vai adorar o Sr. Surya sem Pujari? E Madhu ela vai, e Madhu vai procurar no um Pujari. E ele pega Krishna e se disfarçam um Krishna. Krishna não está com a, com a forma dele original, ele vai se transformar para ninguém saber que é Krishna. Então eles põem uma roupa diferente, ele muda. Krishna olha lá, eles estão sem Pujari. Eles falam, olha, esse aqui é um discípulo de Gargamuni muito poderoso. Eu achei ele imaturo e trouxe ele aqui. Vocês têm muita sorte que eu achei esse pujari aqui. É o próprio Krishna disfarçado. Tudo que ele... Tudo... A forma dele está diferente. Ele é um grande astrólogo. Ah, ele é um astrólogo? Então ele pode ver a mão da minha Radharani, diz a sogra dela. Mas ele é um brahmacharya. Ele não pode tocar a mão dela. Esses são os passatempos, né? E assim ocorre esse passatempo. Nós não deveríamos falar em detalhes disso, porque nós não temos ainda purificação para ouvir esses, esses passatempos. Então, Krishna vai adorar o sol, ele não aceita nenhuma doação, nenhuma dakshina, ele é muito, ele é muito um brahmacharya muito retilíneo, vocês têm muita sorte que eu achei ele. Então a mãe Jotila, a sogra, ela fala, nossa, que é maravilhoso, nunca vi uma adoração igual a essa, eu vou ter que fazer uma doação. Ela dá um anel de ouro para ele. Ele não vai aceitar. Diz Madhumanga, dá para mim. Ele não vai aceitar. Dá para mim que eu vou tentar. Eu vou pegar. Então acontece esse passatempo muito divertido. Radharani e as Gopis trapaceavam quem? Jyotila e elas adoravam Krishna. Existem muitos passatempos que acontecem ali. Radharani tomava banho neste rio, e nosso Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele tinha um lá. Eu uma vez fiquei aqui, disse a eu... eu o Bhajanakutir de Jagannatha Das Babaji Maharaj, que era o guru de Bhaktivinoda Thakur. Ele fazia Bhajan ali. Maharaj ia lá, volta lá quando vai para Vrindavan, porque Maharaj costumava ir nesse lugar. E uma vez os Brajavas foram para Maharaj e falaram: Baba, nós vamos fazer uma reforma desse Bhajanakutir, você pode ficar aqui. Sete anos atrás, os Brajavas me ofereceram. Você pode ficar aqui. O bhajana kutu de Jagannath das Baba de Maharaja, eles pediram para eu ficar sei lá. Eu falei, se eu ficar aí, todo o meu serviço vai para água abaixo, eu não posso dormir. No lugar onde dormiu um grande Vaishnava, Maharaj falou, eu vou ficar no meu lugarzinho mesmo. Aqui eu não posso dormir, é muito elevado. Então, Madhu das Baba de Maharaja também fazia bhajana lá. Ele vai encontrar todo o seu Guru Parampara, esse grande Vaishnava. Ele vai enxergar o Guru, o Guru Varga dele na água. Ele vai mergulhar na água e ele vai encontrar um, como um panfleto que vai se abrir com a, com a imagem de todos os... o seu Guru Varga e ele descobre a sua identidade ali, a sua identidade eterna ali. O nome dele é Madhu Maharaj. E o Bajanakutir dele fica do mesmo lado ali. Mas, o, o Bajangkutri Jagannatha aqui, aqui é o Suryakunda, aqui tem outro lago, aqui tem o templo. E Você vê o Bajangkutri Jagannatha das Babaji Maharaj e desse lado, ali tem o do de Madhusudam Babaji Maharaj. Hoje em dia tem um Sahrajiya Babashi que fica lá, um falso Vaishnava, e do outro lado, do Suryakunda tem um Manipuri Baba, tem um Baba, um Siddha Mahatma, um grande devoto lá, do lado oposto. E ali é cheio de cobras, ele ficava ali cantando santos nomes, ele não tinha medo das cobras. Ele abandonou o corpo, o nome dele era Gopaladas Baba, ele era de Manipura e fazia adoração a Krishna ali. E de lá você pode decidir visitar o Paligão. Se você voltar para o Radha então primeiro você completa o parikrama do Surya Kunda. Você tem que voltar dali até o Radha Kunda, porque de novo do Radha Kunda você vai ter que fazer o resto do parikrama. Porque perto dessa localidade chamada Lota. Você arranja, tem uma rua que vai para a esquerda e você tem que ir até ali, você tem que voltar até ali. Você tem que passar pelo Parikrama Marga, não tem outro caminho. Então você vai ter que passar de novo pelo começo, então você presta reverências para Radharani, para, para o Shama Kunda, para todos, todas as deidades que estão ali. Kundesha Mahadev, você passa de novo ali, presta reverências para todos de novo e você continua fazendo. O parikrama. E aí, você vai caminhar a partir dali. E você vai até Puxirikilota. Ontem eu contei de Shambhava que ali. Maharaj está dizendo que existem duas comparações: uma relativa. Dizendo que Giriraj parece com um pavão. que ele, Giriraj Kikovadana tem a forma de um, de um pavão. Ou com a forma de uma serpente, como o de Ananta Deva, a serpente infinita que serve. Ele não é, nem, ele não é nem, um pico, nem um pavão, nem uma cobra, ele é o próprio Giriraj. Mas existe uma comparação em relação à forma de Giriraj. Então dali você vai para esquerda, para uma a, a estrada na esquerda, e você vai fazer uma uma é uma um caminho enorme, longo. Depende da sua paciência, porque você ali vai ter que caminhar. Dependendo do seu amor por Vrindavana, você consegue fazer isso ou não? Você tem que ir descalço, então. A minha perna ficava cheia de pedrinhas. Você tem que enfrentar tudo isso para fazer o parikrama verdadeiro. Hoje em dia está cheio de goxalas lá, cheio de uh, goxalas de vacas lá. Os sados fazem goxalas ali. Então você tem que continuar indo indo para o Krishna Kunja. Shanda, tem um templo lá. Uma vez eu cozinhei nesse templo de Shambaba. E às vezes eu já cheguei aí reto. Não parei aí e fui em frente. Lá é possível dormir de noite. Se você quiser dormir ali, você pode. Tem um sado lá. ele está adorando algumas deidades lá. Então, um passatempo com Krishna e todos os seus gopas, seus amigos. Eles pegaram uma folha enorme de uma árvore de Kadamba. É uma árvore que tem uma folha grande e umas, folha, umas flores. Então, eles, pegam iog, eles tomam iogurte nessa folha. É ali que os amigos de Krishna e Krishna bebem iogurte usando essa folha. Se tiver essa folha, eu te mostro como é que faz. Você pode dobrar ela e você faz um copo, e aqui no fundo você faz uma dobrinha e, não, e ela não, não vaza nada. Ela fica como um cone, um cilindro, como um funil fechado, um cone. Você pode colocar yoga de ali e dá para beber. É, um, uma, é uma planta que já está ali para a gente fazer isso. Então ali, Krishna e os vaqueirinhos bebiam leite, iogurte e tudo. Eles iam ali co continuamente. Esse é um lugar muito especial, eles gostavam muito desse lugar. Então, é um lugar muito importante. Se você quiser repousar ali, você pode, mas se você ficar repousando muito, você não vai conseguir completar o parikrama. O parikrama é longo. Então, eu continuo andando. Quando eu chego até ali. Realmente eu chego numa vila chamada Bahej Como esse nome surgiu? Quando Nanda Maharaj, de acordo com o desejo de Krishna e Balarama, eles param de adorar, ele para de adorar Indra e vai adorar Giriraj, nós sabemos que Indra fica muito bravo, não? E que Indra quis se vingar. É ali o um local onde Krishna desceu com a sua vimana. Ele desce de nave e para ali. Ele vem com a arma do raio. Ele para a vimana dele ali com Vajra na mão, com o Então esse lugar chama-se Behej. Vajra é o raio. E, e ali chama-se raio. É um chama raio. É rai. rai. Ali tem um templo, e eu já fiz prachada nesse templo, diz Maharaj. Pra... Eles oferecem prachada, às vezes eles dão alguma prachada, às vezes eles não têm, É um templo muito bonito. E eles fizeram um templo novo ali, muito caro, inclusive. Se você quiser repousar ali, você pode repousar. Se você quiser continuar, você pode continuar, depende de você. Mas tome cuidado. Não tem banheiro por ali, tome cuidado, não tem latrina, na verdade. Onde você vai? Você, fica você tem que controlar quanta água você bebe, quanta prachada você come. Você não pode estar com o corpo dando problema. Não pode ter sono. Você então, tem que dormir em determinados lugares, não dá para dormir em qualquer lugar. Se você for até ali, você pode descansar um pouco ao meio-dia. E se você for adiante, você acha o Baladeva Kunda, o lago de Balarama. E de lá tem uma estrada que vai para Lohaga. Você não lembra de Lohaga? Tem, depois de 25 km tem Kama e Lohaga. Tem, é uma, ali tem um caminho, de, tem uma estrada de ônibus. E do lado de esquerdo tem o Balakunda. Não tem deidade de Balarama lá, mas esse é um kunda muito importante. Você pode tomar banho nesse kunda. Porque os Brajavasis. O governo pede, por favor, não use esse lago. Mas os Vrajavasis não, não, não obedecem ao governo. Eles vão lá, lavam roupa aqui, lavam roupa lá, aí os lagos vão acabando. Para manter um kunda, você tem que cuidar muito de um lago. Senão a água pode ir embora. Então, o Baladeva Kunda está lá, nesse lugar e depois você tem que andar ainda mais para ir até Parmadura, Parmadura é uma vila que tem lá uma outra vila na qual Krishna faz via wrestling com os vaqueiros tem um ali. Muitas pessoas eles não sabem que se você continuar por ali tem um outro lugar. Um lugar onde aconteceu, onde um lago se manifestou com as lágrimas de Radharani. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Dig, Dig. Dig. Então, depois tem um lugar chamado Dig. E lá em Dig, você vai achar o palácio de Bharatpur Maharaj, que foi todo decorado com joias, diamantes, pérolas. Os muçulmanos vieram. E arrancaram todas as pedras da parede. Agora está vazio. Você só acha os, os buracos das, das, das, das joias que estavam lá. Tinha pedra da lua, pérola, diamante, tudo isso na parede. Todos valiosíssimos. No portão você encontra umas deidades que o rei adorava. Agora está mantido pelo governo esse lugar. Então, nessa localidade de Digue, você encontra muitos lugares sagrados. Às vezes eu vou ver esse palácio, porque esse rei era um devoto. There é you um can find one, fort, fort, fort, you know, fort, fort, fort, you don't know, fort is a place, there is one fort. Ali tem um forte. the called fort, fort. Amanhã nós vamos falar desse forte. Então, amanhã nós vamos lembrar e lembrar desse ponto em diante de Paramadura. Nós vamos explicar algumas coisas amanhã. Hoje nós vamos parar aqui. Peço perdão, de Chambaba. Tema Ambudho Biharani, Jodi Chitta Bitti, Chaitanya Chand Charane Kurutan Ragam Chaitanya Chand Charane Kurutan raga. Tomorrow I can discuss that floka. chanti Rabdak to Yesterday I speak two word only. So today I speak specially to from tomorrow to three four days I can explain this one. Okay.